Professor Nelson Traquina. eu acho ser professor é a melhor competição. E nesse sentido, eu queria dedicar as minhas palavras a vocês todos, a encontrar a coragem, o entusiasmo para sempre dar o melhor possível aos alunos. O tema da minha conferência é sobre a transição tecnológica, e se eu acreditasse nessa religião, tenho a certeza que uma vez na vida, numa outra vida, fui mecânico e detestei. E, portanto, nesta vida, eu tenho uma enorme dificuldade com a tecnologia. <risos> portanto, vou falar do assunto que, como já disse, não penso ser a pessoa mais apropriada. Em 1982, uma formação sólida nas ciências sociais e humanas, incluindo a ciência da comunicação, complementada com uma especialização em jornalismo, com disciplinas teóricas, e estou a citar, devemos reconhecer que não estamos apenas a instruir pessoas para uma provisão, ou para as exigências de uma prática profissional. esta prática contemporânea, como a política contemporânea. O nosso cliente é mais um público revitalizado do que consumidores de provisões. Fim de Antes de abordar a questão da transição tecnológica, umas palavras sobre a história do ensino universitário do jornalismo, porque, como filósofo e político romano Cícero escreveu há mais de dois mil anos diferentes, observando o mesmo acontecimento tal como os raios de uma roda se ligam a um eixo central. Fim de situação. De acordo com o autor do livro Ciberjornalismo, Jim Hall, as notícias podem ser contadas através de perspectivas múltiplas, postas, isto é citar, umas contra as outras, por forma a conseguir uma compreensão dos temas e dos contextos. Fim de situação. A porta estou a citar, atuam, saltam, comunicam numa rápida tentada. Não como uma refeição completa, mas como um petisco que pode ser aquecido carregando nos botões do micro -ondas. Existem outras consequências provocadas pelo desafio da de transição tecnológica sobre o plano de estudos de jornalismo. Por exemplo, o ensino de jornalismo deve dar mais atenção à formação dos futuros jornalistas nos métodos de pesquisa das ciências sociais, incluindo a estatística. Uma task force da Associação do Ensino do Jornalismo de Comunicação Norte-Americana defendeu num no relatório publicado nos finais dos anos 90 que os alunos deviam adquirir múltiplas competências e não apenas competências numa área de especialização. Para os desafios da transição. Não podemos esquecer o essencial, ensinar os princípios éticos, a boa escrita e a capacidade crítica. Apesar do facto de continuar a ser a sua responsabilidade preparar os alunos para uma carreira profissional, o papel do ensino-jornalismo ultrapassa este precisa transmitir aos seus alunos o reconhecimento que o jornalismo tem papel central no funcionamento da sociedade democrática. A análise crítica é essencial ao papel Aprender a pensar a séculos média é tão importante para os estudantes como o aperfeiçoamento dos saberes, se quiserem desfazer a melhor prática para as novas oportunidades sem precedentes que estão a sugerir. Assim, o ensino de jornalismo deve ajudar os alunos a serem melhores críticos e analistas dos meios de comunicação social. Muito obrigado. Passar a palavra, então, para o professor Elias Gonçalves, presidente da Sociedade Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo. Boa noite a todos. É... Boa noite ao professor Traquina, Eduardo que me acompanha na mesa. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer aos organizadores é, do evento, pelo convite, que muito me honra estar aqui representando a Sociedade Brasileira dos Pesquisadores em Jornalismo, fundada é, numa Assembleia Geral durante o nosso primeiro congresso em novembro do ano passado, em Brasília, na Universidade Federal de Brasília. E que, de alguma maneira, já é um resultado eh, que revela a consolidação eh, da pesquisa e, e do ensino do jornalismo eh, em nosso país. Nós, que já temos uma trajetória, até certo ponto, eh, larga, se considerada eh, a realidade do ensino eh, do jornalismo eh, a nível internacional, de mais de 50 anos, de Ensino Universitário Superior de Jornalismo, eh, cada vez mais estamos consolidando a pesquisa no campo do jornalismo. E comentando eh, a excelente eh, conferência eh, do eh, professor Taquina, eu gostaria de levantar alguns pontos eh, que me parecem essenciais eh, para estimular eh, a nossa discussão e a nossa compreensão eh, sobre os desafios à nossa frente. Me parece que é, o que é essencial se perceber hoje quando se ensina o jornalismo, quer dizer, se nós fizemos... Nós temos essa dificuldade. Mas se critica... ser indissociado da prática profissional. O ensino do jornalismo não deveria ser um ensino teórico. Deveria ocorrer uma inversão. Praticamente. O bom profissional do jornalismo precisa dominar o jornalismo, prática e teoricamente. Terceiro aspecto que me parece fundamental. Numa sociedade, isso não é novidade, quando tem uma, uma revolução tecnológica com as é, proporções é, que nós temos hoje, o professor Traquina é, colocava, muito felizmente, uma citação de Cícero, né, que é, Cícero é, chamava a atenção justamente de que é importante aprender com a história, uma das coisas que se diz, por exemplo É a área que eu é, desenvolvi as pesquisas Que uma das características, por exemplo, do jornalismo digital É a interatividade É evidente que quando se discute com é, mais conhecimento de causa Se pode se dizer que a interatividade não é nem característica Inerente ao jornalismo digital Qualquer tecnologia pressupõe no seu uso social a interatividade A questão é qual é a especificidade, a especificidade da interatividade no jornalismo digital? Como Qual é a especificidade, por exemplo, da interatividade na prática da medicina, numa sociedade tecnológica? Para se conhecer essa especificidade, para se caracterizar, se categorizar, categorizar e se conceituar a, a, a, a especificidade dessa prática interativa, é necessário se fazer pesquisa. E aí nós saberemos que a interatividade não é o que caracteriza o jornalismo digital. Aí nós saberemos quais são as especificidades da, da, da interatividade no jornalismo digital. Porque, inclusive, como eu disse, a interatividade é uma especificidade de todo o uso social de qualquer que seja a tecnologia. E isso, existe é, uma porção de compêndios, para você saber que a interatividade não é nada novo. Quer dizer, o professor é, Taquina tá né, dizia, uma das características do jornalismo é, é, digital, do ciberjornalismo, é, citando Mark Deuze, é, é o fato de, de mídia. Em 1969, o, o grande crítico social Wilson Munfor, quando é, escrevia a sua trilogia. É, a respeito da sociedade tecnológica, dizia muito sabiamente: o verdadeiro multimídia é o um homem. Né? Quer dizer, justamente percebendo que a fundação né, para o potencial de produzir e compreender a especificidade do multimídia está no ser humano. Quer dizer, essa capacidade de interagir e de é, produzir coisas novas a partir da tecnologia. Quarto ponto que me parece essencial. Se nós trabalhamos o jornalismo como uma área que é prático-teórica, nós precisamos perceber que é, uma escola de jornalismo que trabalha o ensino e a pesquisa de forma indissociadas tem que partir para é, sanar uma enorme lacuna que existe no campo do jornalismo. Ao longo da história do ensino do jornalismo, o jornalismo tem um grave equívoco. É, tem vários, mas o mais grave dos equívocos é ter voltado as costas para a especificidade do jornalismo. Ou seja, o jornalismo é uma área aplicada. Se ensina jornalismo sem se desenvolver tecnologia. A nossa área jamais deveria ter esquecido que o jornalismo não é passível de ser feito sem o desenvolvimento tecnológico. Ocorre que nos últimos 50 anos, no caso da realidade brasileira, nós, nas escolas de jornalismo, não fomos capazes de desenvolver tecnologia para melhorar a nossa profissão, nas mais diversas áreas, desde o desenvolvimento de tecnologia na área mercadológica, por exemplo, para melhorar os sistemas e racionalizar os sistemas de circulação e distribuição, até os sistemas de gestão e administração das empresas jornalísticas. Isso pressupõe tecnologia. Tecnologia não é só tecnologia tecnologia no sentido duro, mas tecnologia no sentido de sistemas e de tecnologias inteligentes de gestão e de produção né, de conteúdos jornalísticos. Esse, essa lacuna é um grande desafio que eu considero que deve ser sanado é, como um desafio para as escolas de jornalismo. Que se faça pesquisa aplicada para se desenvolver é, tecnologia para atender às necessidades desenvolvimento da prática profissional. É, um quinto aspecto me parece Portanto, hoje ensinar o jornalismo digital, ou ensinar o jornalismo é, nos meios convencionais, porque é importante perceber que quando aparece uma nova modalidade, não necessariamente se é, está detectando o epitáfio, né, o desaparecimento das outras formas. Mas seguramente não vai mais se fazer o jornalismo é, nos meios convencionais como se fazia antes. É uma das coisas que mais se confunde, né? eu digo isso porque é a área que eu mais estou especializado, eu trabalho em pesquisa e, e, e se envolver pesquisa na área de jornalismo digital, né? somos pioneiros do Brasil nisso, desde 1995. Né? O meu grupo de pesquisa da Federal da Bahia ensina o jornalismo digital na graduação para os alunos de graduação desde o primeiro semestre de 1995. Digital. Eu sou professor do bom e velho jornalismo impresso, né? por uma necessidade conjuntural da escola. Na semana que vem deve estar sendo fechado o um jornal é, impresso da faculdade. A semana que vem eu vou estar em Povilher, no Lusocombo. Desde que eu saí ontem de Salvador, os meus alunos estão no processo de fechamento, me enviando todos os materiais, fotos, matérias editadas, e eu vou corrigindo, vou autorizando e o material vai sendo editado. Quando o jornal está todo pronto, eles me enviam, eu olho o jornal onde quer que eu esteja, esse não é um caso corriqueiro, né? isso já ocorre sempre que eu viajo, e o jornal é autorizado a ser rodado. O jornal é fechado, é enviado, todo digitalizado para gráfico, que imprime o jornal. E aí, claro, depois os estudantes vão na gráfica e pegam o jornal para ser distribuído. O que isso significa? Que o próprio jornalismo convencional já é digitalizado. Porque antes de virar papel, todo o conteúdo de um jornal impresso já é digital. Né? Quer dizer, antes ele precisa ser digitalizado, para depois virar papel. Isso facilita justamente esse processo que ensino a distância. O professor de jornalismo impresso, de telejornalismo, de rádio jornalismo, ele pode hoje com os seus alunos. Né? Isso não impede, porque eu não estou a passeio na próxima semana em Covilhã. Eu irei a Covilhã para apresentar resultados de trabalho é, de pesquisa. E o aluno tampouco pode ser sacrificado porque o professor tem que ir a um congresso apresentar um trabalho científico. É evidente que aí as novas tecnologias possibilitam O aluno faz quando está errado. tecnológica do nosso trabalho dentro das universidades, né? e me parece que a gente passou por algumas fases. Né? A primeira delas foi de estresse, né? um estresse que inclusive, nessa né? revista, Journal of Mass Communication Educator, é discutido num, num fórum de professores de universidades americanas, na medida em que isso, a, a, essa mudança acelerada causa muita incerteza, né? principalmente para quem já tinha as coisas mais ou menos por uma mudança radical da profissão, né, de todos os procedimentos técnicos e da própria forma de circulação da informação no mundo e tem que se adaptar a isso né, a, e ao mesmo tempo demonstrar uma autoridade em sala de aula, dos alunos e, e, e, e admitir que não tem controle da situação como tinha há pouco tempo atrás. Essa fase parece que uh, em grande parte está sendo superada né, as coisas começam a ficar mais calmas, ou pelo menos a gente ah, já começa a, a compreender melhor o que está se passando. Né? Eu acho que a gente viveu durante a década de 90 muito estresse e hoje né, as faculdades ah, já conseguem ter disciplinas que tratam ah, dessas novas questões, os professores já conseguiram ah, se atualizar na maior parte dos casos e, de certa maneira, né, a gente conseguiu superar isso, embora ainda persista. E aí eu gostaria de soltar dar o testemunho de como a gente tentou fazer isso aqui na nossa faculdade. Foi basicamente, e a gente tentou, nessa tentativa a gente teve muito êxito, basicamente admitindo a nossa incompetência e soltando as feras. Ou seja, de repente nós tínhamos alunos, que compreendiam muito melhor a internet do que nós, que eram capazes de produzir na internet muito antes de qualquer professor conseguir chegar perto, e aí a gente compartilha isso, né? essas vidas passadas que o professor tinha aqui. Né? E, e o que a nossa estratégia foi simplesmente soltar as pernas. Então, tá, então vamos lá, como é que se faz? Né? Então vocês vão nos ensinar e vocês vão ensinar os outros alunos, porque eles não sabe isso. Né? E em 87 a gente largou. Uh, um site de jornalismo com atualização diária né, que nos colocou pela primeira vez na história do, do curso na frente da mídia regional né, Nenhuma empresa de comunicação de Santa Catarina tinha um site com atualização diária na internet e nós colocamos o nosso com um site de notícias sobre a universidade que foi e continua sendo um grande sucesso né, foi fundado em 87 agora a gente está chegando a 2 milhões de acessos ele completou um milhão de acessos no ano passado e vai completar dois milhões um ano depois, porque também esses acessos estão crescendo com uh, uma evolução geométrica. Né? E isso aí basicamente foi soltando os alunos. Né? E eu acho que aí uh, essa, esse raciocínio colocado também pelo Elias é importante. Né? E por que isso ocorre? Porque multimídia, na verdade, é o cérebro humano. Né? Multimídia uh, não, não é uma tecnologia nova. E muitas vezes né, os jovens ah, que não estão tão condicionados à formas de aprendizado ou a técnicas que nós ah, aprendemos e nos condicionamos a usar, têm mais facilidade do que nós para perceber eh, as possibilidades ah, que estão sendo abertas por essas novas tecnologias e utilizar elas de maneira, ah, talvez, muito mais eficaz do que a gente conseguir imaginar. Né? Porque, de fato, né, ah, o cachimbo entorta torna pouco e a gente se condiciona a algumas coisas e muitas vezes tem uma resistência mudança muito grande que uma pessoa que não passou por aquilo ah, não tem eu, ah, depois que esses primeiros primeiras velas se formaram, eu adotei uma estratégia pessoal né? eu resolvi ter filho, depois de velho hoje eu já estou com um de quatro anos ele ainda não sabe distinguir bem qual é a minha profissão hoje ele perguntou para mim pai, ah, tu então é revisteiro? como é que é mesmo isso? <risos> às vezes ele diz que eu sou jornaleiro, hoje ele perguntou se eu era revisteiro. E, mas apesar de não saber desse tipo de emoção, ele já sabe escrever o nome dele no computador e já começa a jogar com o mouse e já começa a entender uma lógica né, difusa que é, está que, que colocada naquela máquina e que ele já é capaz de perceber. E que provavelmente, né, espero que daqui a um ano, dois, ele já comece a me ensinar também as potencialidades que o computador tem. Né? E aí eu acho que né, um outro aspecto relacionado Uh, com esse momento que a gente vive, é o da oportunidade. Né? Assim como nós conseguimos, num momento determinado, estar à frente da mídia local em termos tecnológicos, né? uh, nós vivemos um momento único na história da Universidade, em que a Universidade pode participar uh, da definição dessas tecnologias, porque essas tecnologias não estão sendo desenvolvidas apenas nos laboratórios de ponta fechados né, nos ambientes militares, como acontecia há pouco tempo, mas estão sendo desenvolvidas em rede. Né? E a gente tem acesso quase imediato ao que é desenvolvido lá, e a gente pode propor outros usos do que foi desenvolvido lá, e desenvolver coisas aqui e participar desse processo. Acho que a gente tem aproveitado muito pouco isso, a gente não estava preparado para isso, a gente não está estruturado para isso, mas acho que esse é um dos grandes desafios para a universidade nesse momento, é não perder essa oportunidade única de participar de igual para igual no desenvolvimento ah, dessas tecnologias que podem implicar inclusive na configuração da profissão de jornalismo futuro, quer dizer, o que fazer daqui para frente que tá, vai tudo se transformar, não se resta dúvida nenhuma, está já se transformando ah, a essência ou, ou as maneiras de, de, de se, ah, realizar a essência da profissão né? mil novas oportunidades de mercado para jornalistas estão abertas e nós podemos ajudar a inventá-las. Né? Eu acho que aquele uh, desafio inicial do curso, que os pioneiros aqui colocaram, que a gente não podia uh, se limitar ao mercado de trabalho tradicional, mas tinha que inventar um novo mercado de trabalho, nunca esteve tão uh, próxima de se realizar como nesse momento. Né? E um terceiro desafio, que eu acho que está colocado, é a questão do desafio pedagógico, né? da de gente também aproveitar isso para melhorar o ensino de jornalismo, que é outra coisa que a gente ah, tem feito muito pouco, tem feito muito desorganizadamente, acho que é, ah, esse momento né, de, de, de encontro com o Fora pode permitir que se criem ou que se articulem ah, experiências de cooperação para, por exemplo, produzir material pedagógico, didático, multimídia, que pode ser usado em todas as escolas do Brasil. A gente pode fazer isso coletivamente, com professores de uma disciplina de várias escolas brasileiras, sentar aqui, se organizar ou no próximo fórum e dizer, assim, vamos produzir isso coletivamente e vamos distribuir isso para todo o Brasil. Né? Ou para Portugal, ou para toda a lusofonia, já que falamos ali. Né? Eu acho que esse tipo de desafio a gente deve também assumir. E por último, a minha questão para o professor Traquina. E eu acho que é uma pergunta difícil de responder para os nossos perguntados sobre isso, mas eu acho que o professor está aqui, na sua experiência, tanto científica como pedagógica, pode nos dar alguma luz, é justamente como conceber um projeto pedagógico nesse momento, tanto em conteúdo, quer dizer, o que, como aproveitar essas três trilhões de páginas, como tirar proveito disso, como reorganizar a própria sala de aula, Pensar isso em termos didático-pedagógicos e em termos de conteúdo do curso de jornalismo hoje. O que, que dá para se. É que vai aprender? Com os erros que os estudantes fazem, eu acho que, pelo menos foi assim na minha vida, uh, com os meus erros eu aprendo mais e, portanto, uh, é fazendo, digamos, que os estudantes vão aprendendo. E assim, na primeira aula que tenho, com uh, que Se não for aceito em termos profissionais, eles obtêm um risco, que é um de lixo. E este ano, digamos, os resultados não devem perder o seu uh, sonho de beleza. Uh, vamos fazer mais exercícios. E a média final da cadeira são as 6 milhões de mãos. Precisamente para saber o que é notícia. Quanto é que ela Quanto é que... dificuldades da televisão. Uh, o jornalismo é uma profissão difícil. Uh, uma das coisas que os jornalistas não têm é sobretudo tempo. Que é outra razão porque eu acho que é na universidade que devem ler livros. Uh, e devem estudar teoria. Porque quando são jornalistas, tenho pouco tempo para ler livros e estudar tudo. Um, mas, como eu vou dizer, uh, o jornalismo é feito sobre a tirania do fator tempo. Uh, e é por isso, digamos, que o jornalismo é, sobretudo, reação aos acontecimentos. E, embora uh, sei que é uma parte importante dos querem ser jornalismo, querem ser jornalistas porque querem fazer jornalismo de investigação, querem ser repórteres, uh, o facto é, digamos, que o jornalismo de investigação é uma parcela muito reduzida do jornalismo de todos os dias. Uh, portanto, a investigação é importante sobre como ter a mente dos de Ok. Bem, uh, seria hora de abrirmos né, para a participação do público, mas também seria hora de encerrarmos. Então, eu proponho que a gente tenha dez minutos de, de, né, para uma eventual pergunta do público e depois disso a gente encerra a sessão e dessa onde Uh, lá embaixo há é um coquetel nos esperando, uh, né? de abertura do evento, e também o professor Laquina vai estar inaugurando, vai estar fotografando o seu livro. and not yeah. block de é, sistema é, multifacetado e diferenciado em publicação, em nada implica o desaparecimento do jornalismo. Ao contrário, é um sistema que complementa e enriquece a possibilidade de práticas e de intercâmbios de informações. O que nós temos que entender é que a natureza do conhecimento jornalístico, e é por isso que o jornalismo existe como prática profissional, é diferenciada de todas as outras formas de informação existentes. Ela é diferenciada porque pressupõe um conhecimento técnico e conceitual que se aprende e que se ensina e ela é diferenciada na forma em que se produz, se formata e se publiciza. É evidente que quem não tem o conhecimento nem técnico e nem conceitual não tem condições de competitividade com os profissionais especializados. Pois bem, o inverso nem sempre é verdadeiro. Porque existem bons e maus jornalistas e um bom, um bom sítio de é, publicação é, de fonte aberta pode ser muito melhor que um mau jornal, que uma, um mau programa de rádio ou um péssimo programa de televisão. Mas isso também é um mercado de concorrência pela é, publicação de conteúdos é, na sociedade. Agora, o que me parece essencial, e o que me parece pelo que eu é, estudo nessa área, é que isso não é, é uma contradição ou algo que vá implicar no desaparecimento do jornalismo. Ao contrário, isso é um estímulo para que nós, inclusive jornalistas, aprendamos com essas experiências e tenhamos a capacidade e a suficiente humildade de perceber uma coisa que é essencial, isso vale não só para o jornalismo, é, é, digital, mas para todas as outras práticas jornalísticas. O jornalismo radiofônico é o mais democrático de todos. É o que é capaz de mais incluir né, o público na produção dos conteúdos. E o jornalismo, qualquer que seja o suporte, deveria incluir cada vez mais o público na produção dos conteúdos. Isso não significa o desaparecimento dos jornalistas, mas isso significa, sim, cada vez mais um convite a que haja um partilhamento no processo de produção conteúdo informativo, mas que seja ser jornalístico, vai depender da formatação pelos profissionais. Professor Paulo Brito? eles tinham que escrever para um minuto, para 30, 30 segundos. Então o que, que muda? Se o suporte vai mudando no tempo. O jornalista continua usando as mesmas técnicas. Ele tem que saber o que, que é notícia, o que, que é manchete e o que, que é singular em tudo que ele é absoluto. O que é lá com o lixo está cheio na redação. Sempre está cheio. Então o que, que nós temos que fazer para ensinar esse pessoal fazer é, não importa. Bem, eu acho que pela hora né, eu agradeço o professor Inês Machado, agradeço especialmente ao professor Nelson Paquita, que veio no portão do e convido a todos, então, aí.